É, tá bom o tamanho do que tu cortou, ou que a corta menor? Tá bom, Cis, tá bom. Eu não novo, tá muito pequeno aí. O meio do virado só tem esse de Ai, essa é mesmo, Mané? É, vai. É, é, carne. É. De bobo, de para... de de todo mundo tem é. que cortar ele. Ah, deve ser. Sei lá, André. Põe a carne e escuta tudo no saquinho, no saquinho no, no, no, depois você vai tirar, você não sabe qual é que é um e qual é que é outro. A vezes congeia muito aí. de carne Vai ter que ter de porco essas Aí é, que é difícil não marcar, né? É, então tem que marcar Mas outra vez não, não deu pra se marcar assim. Ó, tô limpando a abobrinha aqui, ó A abobrinha colhida aqui na roça O porco também Aqui da roça O brócolis aqui, ó. O brócolis Isso aqui já não deve cortar, né? É, isso aí eu vou temperar Agora nós faz naquele Vou fazer lado. uma picadinha essa abóbora aqui, ó tem a coisa que tá. aqui isso aqui, ó. Dá licença Ai, daí fica tudo quadradinho igual. Você corta uhum. as, f... as, as torinhas. Torinha. E eu, se fosse por ser, eu nem tirava isso aí. Porqués. Não é, é? umas partinhas é. que tá preta, só. É. só. Oh, essa, é. parte, essa aqui acho que é melhor, Magalena. É. Porque ah. se daí descasar, que tem mais vitamina na cara. É, eu não tiro não, é. não dona É só umas partinhas é. que tá não, preta. Não, não! É Mas, tá preta. O que eu cortei Você uma boia? deu uma boia. Deixa eu ver, a boia? pegar uma bacia? Nós vamos... ficar vai pegar uma bacia, coisa de essas crianças podem ser em casa e um pouco. Qual ah, é esse freezer aqui que você vai procurar, então? Essas crianças podem ser em casa e um pouco. Ou não? Esse menino? Esse menino? É um graça pra mim, por favor? Alguma coisa que eu vou colocar Cara. Cara. Ah, não sei se você põe a Pode não pôr, não pôr pra cá, Andréia, Ah, Andréia, Sim, não é de mim. Sim. A não põe lá Vixe, eu tô tão sem força. Fala que eu vou fazer para mim, porque eu não tenho força. Cícero, vem fazer aqui para mim que eu tô sem força. A Lívia é cantina, a Caribolífa, mas é muito. Eu não conheço muito carinha essa carinha. Tem só esse menino aqui. Qual né? é esse menino? Amei das meninas. Olha ela. miguel. Deixa eu cortar esse aqui já, Marinho. É? Não, não corta não, mais. O que é que eu, eu não não. pico já e faço isso aqui? Tá é muito lindo, sabia? Só. Cortando a abobrinha em cubo. O negocinho aqui é mais prático. prático é assim que a gente coloca. O da escola é maior, né? Mas ele é prático. E a casca dela é que é. Vitaminas que tá na é. casca, né? E eu gosto dessa é. parte é. verdinha que tá bonita, a bagunça, é. né? É a toma que na casca. Ai, ah, ai, né? Precisava de um feto, Danilo. Calma aí, calma aí, com o extensor. É. Tá ah. louco. Ah. Ah. Tem mais força, né? O lixo? Você trabalha com menos força aqui no braço. Não, joga ali no lixo do lado de lá. Pode deixar aí depois eu jogo. Vou... Deixa eu passar um dos okay. na A casca, a casca ela é mais dura é mais lesa, é? Eu boto a casca para baixo Que é mais fácil É, é mais igual, só que você a melhor ainda é. Isso aqui é só puxar o é e ela é né? Bonitinho, né? Uhum. É o que? tudo. Um, eu a minha tudo ele. não? gosta que bloco, galera. Aqui nós já temos pronto o arroz que a dona Nelly já adiantou, aqui é feijão dona Nelly? Feijão, eu acendi o fogo mas eu vou ter que acender outra vez, agora vai ser preparada a carne Temos alguma coisa aqui diferente que eu não estou sabendo o que que é. Deixa eu acender esse fogo aí porque vai usar. Olha só o resultado que ficou daquela abobrinha aqui. Eu piquei, piquei duas na verdade, né? Ficou desse jeito aqui, ó. Eu achei prático aquele aparelhozinho, já tinha visto, mas usando não. E olha também a, a vantagem de morar na roça, é isso aqui, ó, a Madalena tá mexendo ali, ó. O que você fez ali? Colocou? Oxi! <risos> Agora que eu vi. com a cebola dentro do mamão, mas tá Desgata bom. Mesmo. Cebola com mamão. Aí, ó. Isso aqui é a vantagem da gente morar na roça, né, pessoal? Limãozinho galego. Não é... Esse limão amarelo não é o nome desse limão amarelo, Ben? Não, eu esqueci o nome rosa. dele. Limão rosa, limão cravo, cravo, limão cravo. Mãe, pelo não, quê? Já tem sal aqui, dona Nele? Já Ai, já coloquei madeira no fogo, ó. Olha o meu fogo tá bonito agora. Vou buscar mais madeira lá porque tá precisando. uma vez, Agora eu... lavando de novo bro tá limpinho, sabe gente, mas tá a gente passa uma aguinha, né? Eu é ruim, porque é não vai ser cozido assim mesmo, direto na água Eu vou só passar um detergente aqui Porque eu vou cozinhar na lenha Vou colocar mais um pouco de água aqui Tem que essa fruta, eu vou colocar o... Um... Eu vou colocar sal... Pô, Madalena, você colocou o alho? É, agora eu vou deixar fritar e colocar... Só alho? Só a cebola, né? Ah, é você faz tempo que não vem aqui, né, Madalena? Você esqueceu de nós aqui, eu sei, né? É que... Não, seu João, Vamos as lutas, esqueceu, seu João. Se você Não se esqueci não, seu João. Eu é uma puta. Aqui né, vai ser colocado, é um então, é a né? abobrinha picada, a luta, um né? cubinho. Eu também estou passando maluco, eu chorei, já bastante cara, minha vaquinha está de tá. João. Chorei, cara, deu até dor de cabeça, Meu do... okay. Deus, vai dar graça. Ah, uma panela aqui, ó. É, quando a gente escolhe uma mulher, escolhe os companheiros, os irmãos, o pai, tudo bem, tudo junto. Tudo é. agregado. É, Ai, meu Deus. Eu nervoso, eu tido tido minha Tira a cabeça fora, velho, não dói. dói. Tira, tira, tira. tira a cabeça fora que não dói. Ah, também posso assim, então. é? Assim, Nossa, cabeça, já aqui ar, não Você tá pegando aí, Madalena? Eu uma pimenta. Aqui. Pimenta do reino? No primeiro lá, Madalena, ele tá falando, ó. acho que é isso aí, não é? Pelo jeito? Vou pegar a piranha. No meio do rainha. Então? É pro meio do da rainha. Não foi muito, não. A gente fica mesmo, senhor. Faz... Querendo ou não querendo, acaba fazendo parte da, da, da vida da gente. A gente é doente, a gente sabe falar. é o amarelo é. E não sabe. Não sabe, o animal não sabe. Então a gente doente, sabe? A banha aqui, doa ali, mas não sabe. Não. Tem que ir testando também. Tem que ir o baiano. Mas salgado salgar não, Pedro. Não pode esquecer disso Sal, já coloquei, né? Abobrinha salgada, meu pai do céu Ninguém merece ah, não, não, não É igual batatinha salgada também Nada salgado, preto que salgado? Nada Então bota açúcar Aí fica doce É. Deixa eu mostrar uma coisa ali que o seu João tem aqui, gente. Que para mim foi uma surpresa. Olha só o que o seu João tem aqui. Esse fogão Daco, que com certeza nós estávamos conversando aqui. Deve ter de 50 anos. Pra lá. Né, Sr. João? aí ah, tá lá no fundo, na cozinha. Eu tava falando pra ele que... Quem tem... Desse tipo de, vo de... De fogão... Ele... Pode se orgulhar, porque tem vermelho... Esse azul... Acho que só essas... Essas cores... Será que tinha amarelo também? Vocês que estão aí... Vendo o vídeo... Se soube de alguém que tinha um desse ou se vocês tiveram um desse calcular mais ou menos o um ano caso contrário eu vou dar uma pesquisada na internet olha só gente pra gastar isso daqui isso pra gastar isso daqui ó como gastou agora quer dizer como gastou até hoje demorava muitos anos viu era de alumínio né, alumínio, hoje não é alumínio mais, estraga rapidinho, era coisa que era feito pra durar mesmo, hein? deixa eu ver como é que tá o forno desse daqui, ah, tem ração pra cachorro aqui dentro, deixa eu ver embaixo, ah, meu Deus do céu, Quanto que eu não via minha avó fazer as coisas num fogão desse, desse que ela tinha, a daco nem existe mais né pessoal? Daco nem existe mais, mas tá aqui. Ó. Um fogão Daco de 1900 e bolinha. Ah, agora que eu percebi tem um símbolo da família ali, ó. Vai entender que é o um pai, a mãe e uma criança. Símbolo da família para mim. Aí, tá aí um fogão Daco com certeza acima de 50 anos. Tá Prato bonito. Por... Aê, o que tá acontecendo tá ah. e cebola. E... E... fundo. Bom pessoal, o almoço, graças a Deus, já está pronto. Aqui está o suco de maracujá que o seu João fez e ali o brócolis que Madalena preparou e também uma garrafinha de café. E a Madalena tá separando lá pra gente pegar. A gente pega direto ali na, nas panelas que é melhor. Ó, aqui com é arroz. arroz e a abobrinha. Arroz e abobrinha. E lá o feijão e a. E uma carne, é isso? O feijão e a carne. Deixa eu pegar aqui uma coisa. O que é isso aqui, Madalena? Que eu tava vendo lá, mas. A dona Nelly ganhou cusco. esse aqui, dele Comi ovos, comi ovos, aqui no jantar, tirava no café. Fumado. Famoso não ia ficar. Então, mais quem que ficar famoso porque tem dinheiro também. Nem, eu quero ficar com dinheiro na mão, não famoso. Bom, pessoal, eu já almocei. Rune. Então não gravei almoçando. Mas aqui está uma parte da turminha que está almoçando. Comida deliciosa. O camaradinho aqui falou o seguinte: não existe comida. ruim. Existe comida mal feita. Hum. E é uma grande verdade. Comida ruim não tem mesmo, não. Tem comida mal feita. O que é mais gostoso que um pão com ovo frito, Dona Nelly? Nossa, demais. Olha um outro prato que eu gosto. Feijão com farinha de mandioca. Hum. Não é um prato simples? É. E gostoso. Sabendo temperar um feijão e uma farinha no capricho daquelas torrada de preferência naquelas... Torradeira da roça, aí a coisa fica boa. E aí, Madalena, como é que tá? É porque você fez não, ou não? Não vou perguntar pra mim. Não posso falar. Ah, não pode falar. Eu ia eu a casa. Tá certo. É suspeita, né? É suspeita mesmo. Foi no aniversário do seu João que nós viemos juntos. Ele pousou na barraca mesmo? Ele é a. Ah, tá olha, o seu João, olha o seu João ali, ó. Fazendo a festa, hein, seu João? Esse é só o prato de entrada, seu João? É? Esse é só o prato de entrada? <risos> mas eu gosto tanto parece de... <risos> que é a comida. É. Gente. A dona adora, mas ela fala direto comigo. O <risos> João pega comida <risos> do capricho, mas assim, ele pega pouquinho porque eu tô gravando, né? Depois que, depois que ele comeu o primeiro prato, aí vem o segundo, aí vem o terceiro. Aí vai, tá aumentando. Hein? 70 anos você não vai chegar a 80, seu João? Não. É? Não vai querer chegar a 80? Não. Então come mais. Você que... Se alimenta mais. Ó, eu te autorizo pegar carne de porco, viu? Vai pega carne de porco. Vai pegar bastante, seu João. Não, não tem miséria não. Lá atrás três pessoas, seu João. Deixa eu ver o prato do seu João aqui. Caprichado, coisa boa, abençoado. Graças a Deus. É isso aí. Agora gente vai fazer o seguinte. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Ó. Batata doce? Agora eu vou fazer com essa batata doce aqui, ó. Eu vou fazer um, um, uma jogada aqui. Eu vou colocar elas ali. Porque como eu tô gravando, eu só tenho duas mãos. Então eu vou ter que fazer isso. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou inventar aqui, viu, gente? Ó. Vou pegar. Essa aqui Essa daqui Vou pegar A batata Vou colocar lá dentro ah, lá, Vamos lá, vamos lá Vamos lá <risos> Vou deixar elas aqui, ó, e daqui a pouco já vem aqui para me virar batata assada oh, coisa boa. Aí Eu gosto de jeito. O senhor falou que ele lá. Eu gosto de estar tá sempre cercado de pessoas. Olha, lá, gente, o seu João ele é igual eu nessa parte. Ó. Acabou o pessoal de almoçar, ou seja, nós todos almoçamos. E ele vai lá, ele separa tudinho as coisinhas lá, ó, pra lavar. E eu também gosto de lavar. E tá no nosso sangue, sabe por quê? Porque ele é canceriano do dia 22 de junho. E eu sou canceriano do dia 22 de junho. Então, muita coisa bate. Eu falo pra Madalena, eu gosto de arrumar é, as louças lá em casa, lavar. Eu só não sou muito bom pra lavar a pia. Eu sou meio marreta. Eu sou meio marreta. Mas lavar panela fazer todo esse processo aqui de limpeza, eu gosto aí já separou aqui a sobra de comida ó, nesses potinhos que vai pra geladeira é. aí ó e a carne, a Carne, não, não pode perder nada né, ainda mais na rosa que não perde mesmo né tá ai é ah, é gente, esqueci da batata já volto virei a batata, agora do outro lado eu não posso deixar muito, senão ela vai Torrar de verdade Eu vou colocar mais duas ali Vamos ver como é que aquelas ali tá Já vou tirar para mim comer Acabei de comer, mas vou comer, eu gosto Vou Olha gente, eu fui abençoado, tá? Eu esqueci Mas olha só que beleza, ó Assou E não queimou, queimou só a casca É E abençoado, agora vamos degustá-la é um no capricho bom gente bem? antes de comer eu passo primeiro na água para tirar bem? aquele borralho e agora nós vamos comer bonita ficou bem no ponto eu fiquei chateado achei que tivesse perdido não perdi não ficou no ponto pra, pra, pra Ô, pra gente no presco que feijão tá, essa panela aqui foi a panela que foi cozinhada feijão. Essa foi eu a concha que, que nós pegamos. No salvar. presco feijão tá, eu faço isso. Ó, ó, quem não quiser fazer, que não faço, eu faço. Aí a panela não tá limpa, ela vem. Olha, não tá tacando lá em cima tá é isso é. É. é só botar uma farinha aqui dentro é mesmo se o já que já era brincadeira à é. parte é gostoso demais e hoje eu não trouxe sabão de pedra para a dona Nélia eu acabei saindo de casa e trouxe outras coisas que eu esqueci trazer eu trouxe uma gaseia sabão de pedra para ela Inclusive fiquei chateado porque eu perdi a chance de presenteá-la e ela merece A água de posto artesiano é bom demais, né? Não é, Sr. João? Que que João? A água de posto artesiano é bom demais, né? Bom! Bom, né? Também tá veio uma fundura, a água, hein? E qual funcionando aí, Tia? A cor? Um jeito E... E aí ele estava mandando fotos para mim, onde ele estava. Estou na prefeitura de tal cidade, estou na prefeitura de tal, estou tá na Câmara Municipal de tal cidade. Ah. E aí ele, ele viajando e mostrando, né? Quando então você vem para cá, você fica nesse hotel, o preço do hotel é mais em conta. Ah. E aí eu falei para ele assim, ah, vai, não é bom você me mandar essas fotos, apesar que você é muito... É para para quase na cidade, porque tem que ficar no mínimo umas duas noites na cidade é, para sentir mais a cidade. Mas aí ele passou os preços, assim, de alguns lugares que ele foi. O preço, o preço não as fotos, de alguns lugares que ele foi. Aí eu falei, presidente eu foi mandando aí, ó. É para a gente conhecer essa região lá que, eu, que ele está passeando, o que está mostrando para nós. Tem que eu filho dele Filha aqui ali, é, né? acho que é tem dois só, uma filha e o filho dele é vai. Desforçado. É. Não tem é. é que ver trabalhar. Não. Aquele é rapaz que eu o seu deles, sabia, né? Sabia. Na igreja, né? Na igreja, né? É. É irmão é. o outro irmão dele que morreu novo, Paulo. Né? é bem irmão Mas morreu de doença? É, meu cobrando dele, também. Você está falando aí, é, é. é. Or, so assim yeah, or, uh, a porta ali, É, Aqui você vai tudo, aqui é aqui. ó, aí é A garrafa uma né? É, eu assim. Esse mapa que a perna tem é moeda de não aí. Aí se tirar, aqui engancha a ó. Tirar aqui, ó. Você é solta ele, Aham. aqui dentro, entre os vidros e essa capa, ah. vai cair um tipo, de café hoje, um pouquinho de café amanhã, mas é uma porra. Porque... É. Eu vou tentar fazer isso aí, essa semana. hoje vou fazer porque. É. a é? é e se tirar aqui na mão, não tira não só a gente até tem que a não a gente a gente ver amanhã que eu vou usar da frente na outra aí na eu vou deixar a aí quero ir me dar para mim a, a venda é em topo, Isso não sai muito. É, top, top, é dentro da ou... Isso aqui para abrir um chapa, é meio complicado porque tem uma mola aqui dentro. É. Não, né? Porque é isso. Se forçar aqui pode quebrar. Ah, tá é, mesmo. Ah, tá e essa seca aí?